Olá. Bem hoje vim fazer um tutorial de como colocar suas próprias skins no addon. Teve muita gente com dúvida na hora de mudar as skins. Então cá estou eu para mostrar. Para mudar as skins você tem que mudar direto na pasta do mundo. Muita gente vai em resource pack geral e fala que não tá conseguindo mudar. Só que o certo é mudar no resource pack do mundo. E para mudar as skins é igual mudar qualquer outra textura. Você tem que substituir o arquivo original. Senão não vai mudar. Dito isso, você vai precisar de um explorador de arquivo. Ou qualquer coisa que dê para copiar e colar uma imagem para as pastas do Minecraft. No meu caso eu tô usando o famoso ES File Explorer, no Android a pasta do Minecraft fica em Android, data, com Minecraft. files, games, com .mujang. e aqui vai estar tá as pastas do jogo, aqui você vai abrir a pasta Minecraft Words, e mudar a organização para modificados, agora a primeira pasta vai ser o mundo que você acabou de sair, daqui vai em Resource Packs, abre a pasta do Custom NPC, Textores, Entity, NPC, Custom, Classic Skin, e aqui vai estar tá todas as skins, você muda a organização de novo para mostrar, mostrar por nome e escolhe qual skin vai mudar, aqui eu vou mudar a skin 2, como dá pra ver, é uma imagem sem nada, vou pegar a imagem da skin e copiar para cá, excluo a imagem vazia, e boto a skin com o mesmo nome, pronto, agora no mundo, a skin 2 vai estar tá com a skin que eu coloquei, se por acaso não tiver aparecendo as pastas do addon no mundo, tenta clicar para editar o mundo e entra nele, por algum motivo isso acontece direto no Windows 10, bem então esse é esse o vídeo, se quiser mais tutorial sobre alguma coisa do addon, sinta-se à vontade para comentar,